e ó, uma dica de conversão hein? como, como uh, quem que falou foi a Regina até, mas se eles fizeram ficou muito legal viu? É, a, eles tinham um, um amigo da tem um e-commerce em Portugal e estava com alto índice de, de não pagamento de boleto né? sempre o santo boleto ali dando tipo um problema ele pegou e fez uma sequência de WhatsApp aonde duas horas três horas depois que a pessoa comprou no boleto, ela já recebe uma mensagem no WhatsApp, dizendo tipo, Marcião, cara, obrigado pela tua compra, nós já reservamos a sua unidade no estoque e ela já está pronta para ser enviada para você. Ela falou que eles aumentaram a conversão, tipo assim, eles mais do que dobraram a conversão, por quê? Porque isso ativa na nossa cabeça o senso de comprometimento, ela se tipo assim ela se comprometeu que ela ia pagar um boleto você já separou o pedido dela e ele já está pronto para sair e aí eles dobraram a conversão de boleto então tipo assim bizarro né e nem tá separado nada é tipo tá reservado como todo e-commerce mas ele não tá embalado e separado entendeu então nem por aqui, não exato exato um baita de uma sacada nisso já anotei sentido. aqui já anotou faz já já já anotei já anotei já anotei a ideias é assim o cara não pode deixar passar né que é cara... eu sempre tenho um monte de cara eu tenho sempre um monte de folha assim na frente na minha frente que às vezes eu tô e eu faço uma anotação rápida né tipo né às vezes o cara zapeia pela internet enfim Entra aqui, entra lá, acaba, acaba pegando uma sacada aqui, outra sacada ali, então para não perder isso, eu sempre tenho um monte de papel na minha frente, que daí eu anoto e geralmente no final do dia eu olho. Então, putz, já anotei. Não vou esperar o final do dia, vou esperar o final do Hangout, já vou. <risos> eu já sei <risos> aonde eu vou, aonde eu vou dar tentar. esse gancho aí, mas muito bem pensado isso aí, cara. Muito bem pensado. Realmente cara, são, tá... são gatilhos mentais, né? São gatilhos... Aí, quer ver, um, quer ver um, uma parada muito louca? Como esse vídeo encontro que a gente estava tá falando no início? Ô, Vini, guarda aí o que você esqueceu. Guarda aí, guarda aí o que ia falar oh, você falar, Você esqueceu? Eu coloquei na volta. Daqui não tinha esquecido já. <risos> oh, para ver como, como, como, aquilo que a gente falou no início, agora isso se encaixa perfeitamente, né? De a plataforma ter a evolução e trazer ferramentas para que possa ah, ah, dar essa possibilidade. Por exemplo. No caso da TREI, você, você pode pegar uma plataforma, por exemplo, um, um programa de retenção de cliente, e esse programa que está integrado com a TREI, duas horas depois dispara essa mensagem. Pum, né? Então, se você já não tem uma plataforma que tenha um parceiro, por exemplo, nessa área de retenção de cliente, que eu conheço uns dois ou três, até o Bruno utiliza um, fulano de tal utiliza outro, enfim, não vou citar nomes aqui, mas todos, ambos são parceiros da TREI. Tá? Ambos são, são softwares que são parceiros da TREI. Então, você já utiliza essa ferramenta para fazer justamente isso, aumentar a sua conversão. E é aquilo que a gente conversou no início. Né? Você tem uma, uma plataforma em constante evolução, sempre buscando novos horizontes para trazer possibilidades novas ao seu cliente. Então, aquele boleto, possivelmente, seria um, um carrinho perdido, seria um, um produto perdido. Então, se você tem uma, uma plataforma com essa evolução ao ponto putz, lá dentro tem uma ferramenta que vai me auxiliar nesse ponto, da hora, então, para ver como uma, uma coisa continua para a outra, na verdade, né? A evolução constante da plataforma é de suma importância para que também o seu desempenho de venda também seja ok, na verdade, né, cara? Exatamente. É. Vini, o que, que você anotou é. para nós aí? Vamos lá. Tem, tem duas coisas, três coisas que eu, que eu fiz aqui enquanto estava falando, enquanto mais estava tá falando falando, bem na minha cabeça. Primeiro, né, a pessoa fala do e-mail e todo ano o cara mata e-mail, ressuscita e-mail, e-mail não morreu, pô, nem vai morrer. tá, tá até melhorando. Mas... <risos> pega assim, é, tem primeiro ajuste que você tem que fazer em qualquer mídia, seja e-mail, seja mídia paga, seja na sua loja. Eu vejo muita gente fazendo campanha de mídia paga, colocando e-mail, o cara põe o produto lá e me põe o um CTA do saiba mais. Acesse agora. O que você quer que a pessoa faça? Que ela compre. Então, você já põe o CTA, compre agora. Garanto o seu. Por quê? Você quer que a pessoa que clique ali, e compre. Se você coloca saiba mais, você mesmo, você tá colocando pra pessoa, clica oh, fica aqui, vai conhecer. Sem compromisso. Você mesmo está impressionando aquele, aquele, aquele tráfego, né? É, é, errado. Segunda coisa com e-mail, né? O pessoal fala do descadastro, É exatamente isso, descadastro Não é ruim se a pessoa não quer receber mais seu e-mail. É melhor que ela descadastre do que você fique mandando e-mail para ela, tá? É isso. dificulta o seu trabalho, às vezes marquei um resultado que seria bom ou ruim. E aí, uma forma que tem de você fazer retenção? Porque que as pessoas fazem normalmente com o e-mail? Eu às um erro, às vezes de pegar. É, a pessoa só manda, não faz um planejamento por e-mail, o planejamento tem que ser por canal então você tem que mandar as ofertas e se você quer ter uma retenção de oferta por e-mail, faz uma oferta exclusiva para aquele canal por exemplo, como que você faz com as pessoas não querem se descadastrar e tá ali? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez 15 dias, você decide a sua periodicidade, faz algo que a pessoa só vai enxergar e só vai ter na sua lista de e-mail e seja real, cara, não adianta ser fake você coloca o um negócio, você também divulga no whatsapp também divulga na loja, não então você pega e fala assim, ó, cara, todo, toda vez tem uma parte exclusiva no e-mail. Por quê? Se a pessoa fala, bom, sabe o, o anjinho-diabinho? Se eu descadastrar, eu não vou ter aquela oferta que é exclusiva. E aquilo te dá manutenção para ela estar tá sempre acompanhando. É uma forma de, de retenção. E a terceira e última dica, a estratégia de preço, que o, o Alê falou, né? pelo menos as três opções. Isso é a estratégia que a empresa americana faz fantasticamente. O maior exemplo é a Starbucks. Se você tiver só a opção, do quando você vai pegar qualquer copo lá, você tem o pequeno, o médio e grande. O pequeno é 15, o médio é 16 o grande é 18. Você pega o grande feliz pra caralho. Você pega o pequeno, puta que pariu, tô gastando 15 reais, você nunca podia consumir o dobro por 18. É isso. Isso vale pra perfumaria, isso vale pra, pra quantidade, é, o desconto progressivo. Então, se você conseguir fazer isso... Isso é gatilho e isso é real. Se você der três opções, pelo menos, três opções que passam sentido, né? Se elas forem desconexas, que nem ó, tem uma placa famosa que sai do incenso lá, né? Um incenso por um real, cinco por cinco, dez por dez, não faz. <risos> Porque vai ser a mesma coisa. Vai ser. Então, <risos> pode... <risos> Exato. <risos> o o, o primeira coisa que você tem que fazer sempre quando você trata com venda, é, isso eu falo para toda a minha equipe, qualquer pessoa que fala de venda comigo, é todo mundo começa... Uma, uma conversa quando ela vai tratar com uma contratação, uma compra com objeções seu papel, seu trabalho seja no trabalho uma loja, seja como vendedor, é trabalhar com a quebra dessas objeções como que você consegue mostrar a pessoa que olha, eu sei que normalmente você vai cair nesse pensamento aqui, mas ó, é isso aqui o que eu resolvo é isso, sendo real, sem ser manipulador sendo uma quebra de objeção. Assim você consegue aumentar a conversão. Muitas vezes a pessoa não está tendo a venda, ela fica olhando só para o público dela no, no tráfego, fica olhando para as coisas esquece de olhar para dentro da loja, esquece de olhar para a página do produto, esquece de olhar para a foto, esquece de olhar que falta um vídeo, esquece de olhar é, que falta uma informação que quebra a objeção. E como você descobre como quebra a objeção? Quando você fala com alguém, qual que é o maior nível de pergunta que tem? Você já vende no Mercado Livre? O que, é que as pessoas mais perguntam daquele produto? Aquilo que ela mais pergunta, tá na isso Aquilo tá na descrição da loja, você tem? Se tem muito, você fez um vídeo para colocar lá, meu, tem um monte de coisa que tem que colocar. Quebra objeção. Ou é escalável você ter que ter as pessoas pegando o telefone te ligando, chamando no WhatsApp, tendo que fazer pergunta para poder comprar. Então, compila tudo isso. Um ponto, um ponto dessa da objeção, tá, Vini? até, até bem interessante colocar, porque uh, eu converso muito com o cele... Célio dia a dia, né? Tipo, Toda hora que eu estou conversando com alguém, né? Uh, o brasileiro, o seller brasileiro, ele tem um defeito horrendo. Ele acha que as pessoas não leem a descrição. Tá? Esse... E é o... o a, a, a, um ponto de quebra de objeção é a descrição do produto. Tá? Assim, tenha em mente que uh, a descrição do produto é, é, é a hora de você vender o seu peixe. É a hora de... É, é a hora de Uh, contar uma historinha sobre o produto é hora de apontar os pontos positivos daquele produto e não simplesmente trazer ficha técnica, tá? Ficha técnica ele tem em qualquer lugar, sim. você precisa vender o seu produto e é nesse momento que você quebra as objeções então você tendo uma descrição bem estruturada daquele produto, quando eu digo bem estruturada, não é copiar a ficha técnica lá do, do fabricante e botar lá. Não, não, não. Não é assim que funciona. Sim, você precisa ter uh, uma história. As pessoas compram histórias. As pessoas compram uh, pontos positivos, benefícios do produto. E isso vai ser o fator determinante. Ela vai ou não vai comprar. Por quê? Porque você tem que mostrar para ela... Uh, por exemplo, eu costumo dizer muito que os benefícios vendem. É? então é, se ela tá procurando aquele produto é porque ela tem um problema com aquele que precisa ser resolvido e é o benefício daquele produto que vai quebrar o problema dela, sim. Tá então, esse é o momento. A descrição do produto é o momento de quebrar todas as objeções. Sim, quando eu digo descrição do produto, é fotos boas, vários ângulos, tá? Um vídeo, cara, vídeo vende pra caralho. Isso eu já falei. Assim, Xande, quantas vezes eu falei isso, Xande? Sim, parece, parece, a, a motoquinha do Will que disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Cara, na era, na era do 4G, do 5G, pessoas querem consumir vídeo porque tem velocidade para isso, cara. Hoje qualquer esgualepado, lá na fruta que caiu tem uma internet de 10 mega que consome vídeo, cara. Então vídeo faz toda a diferença. E existe um detalhe, tá? É, um ponto bem importante. Não precisa ser uma produção de Hollywood sacou? não precisa ser uma produção de Hollywood não acho que você tem que contratar uma agência para fazer uma mega produção não, cara 20, 30 segundos do produto um mini estúdio numa base giratória um, um tripé de celular um celular, cara meu, 20 segundos se um objeto circundando ali acabou tá? acabou hora de vender o peixe. descrição do produto e embaixo você finaliza com pontos como, por exemplo, o, o, o, Vini, o Vini Botolena, é um CTA, né? Muitas empresas não sabem o que CTA chegou, é CTA, o Vini. Muitas pessoas não sabem o que é CTA. O CTA é um call to action, ou seja, chamada para uma ação. Né? No final desse produto que você está vendendo, usando o gancho do Vini, você pode... que a gente tava, O Vini usou o exemplo do celular e do, do, do, e do é, fone de ouvido ali você pode tentar um ticket médio mais alto ao final desse seu produto tá? você pode, você pode trazer uma oferta para ele real no final daquele produto usando o iPhone como referência Puta, o cara entrou pelo iPhone, viu tudo quando chegou lá, falou assim ó, no final você pode utilizar assim ó, o é super combo com desconto de 20% iPhone mais fone de ouvido clique aqui e compre agora o cara clica e vai para uma segunda página onde já é um kit de produto você já aumentou o seu ticket médio sacou? Você já aumentou seu ticket médio, mas você tem que trazer uma real oferta para aquele cliente, tá? O fone de ouvido tem que estar 100 reais dentro da sua loja, tá? Vamos botar dessa forma, né? O fone de ouvido está 100 reais e o iPhone está tá por mil. Então, a, a soma dos dois, se fosse comprar separado, me daria menos 100. Ok? Ok. Mas naquela oferta, exclusivamente, cara, o produto sai por mil e reais. Ele tem 40 reais de desconto no fone e tem 40 reais de desconto no no iPhone, ou seja realmente há uma oferta real que o cara dizer, puta, realmente está barato eu estou economizando, então você acaba tendo um ticket médio mais alto são ganchos que você pode trabalhar dentro dos seus produtos até para elevar o seu ticket médio né? mas isso volta a frisar assim, primeiro você estrutura toda a sua página de venda daquele produto e no final você dá uma outra oferta para ele com uma possível uh, um upsell na verdade né? se o cara tá procurando a furadeira você dá, lá no final você vai dar aquela furadeira mais alta Sim, um, um produto sempre complementar ao outro. Ou, por exemplo, um desconto progressivo, né? Olha, essa camisa de fulano de tal, mas essa camisa está com 30% de desconto. Clique aqui O cara vai lá e clica e olha. Enfim, mas tudo são ganchos, mas tudo parte da, da, da seguinte premissa. Estruture bem a descrição do seu produto, porque ele vai fazer toda a diferença na venda. Isso aí. Só, só um pode falar, falar. de pode pode falar, pode né? quando, quando pega, né? Quando, quando, quando você vai pegar esses dados, às vezes a pessoa pega a ficha técnica e põe lá, eu, eu, eu me acordo muito que eu fiquei muito tempo atrás de uma loja de gestão de automotiva é um automotivo você vê lá, alto-falante o cara coloca lá, a, a, qual a frequência que trabalha o alto-falante aí pô lá, trabalha na frequência de, de 10 a 5 mil né? aí você fala assim tá, legal, e aí? aí você tem que pegar cara, por trabalhar na frequência de tal a tal, é ideal para subir grave e grave Pronto! Você matou uma dúvida, porque qual era a pergunta que tinha quando quando só colocava a ficha técnica, né? Antes da gente fazer a estruturação, era, esse é bom para ouvir pancadão, né? Para falar pancadão, é bom para ouvir funk, é bom para não sei o que lá? Pronto. Fá, colocou a faixa de frequência, é uma pergunta que para alguém que é mais uma, uma informação para alguém que é mais técnico, faz diferença. Porque ele não confia só de você falar que é ideal para aquilo. Mas para ele que é mais leigo, você explica o que, que é a faixa de frequência. Você explica qual que é aquele dado técnico, por que, que aquele dado técnico é bom ou ruim. Às vezes você pode falar, cara, isso aqui não é indicado para você fazer isso. Você quer usar para isso aqui, cara, não compra esse, compra esse. Boa, exato, Pô, isso mesmo, né?